Bom dia gente, eu sou Paulo Santos Oliveira, muita gente já me conhece porque eu estou mandando para os meus grupos. Eu quero fazer um trabalho hoje inusitado. eu quero mostrar para vocês uma respiração, não quero dar uma aula de yoga, já fui professor de yoga, é, eu quero dar uma aula de um pranayama muito poderoso que ajudou muitas pessoas a não entrarem em pânicos, crises e também ajudou a aumentar a capacidade respiratória nessa época aí, dessa na época do vírus, né? Nós estamos agora finalizando, o pessoal já não está usando mais máscara, mas eu socorri muita gente que acordava na madrugada com problema faltando ar. Isso tem a ver com o inconsciente coletivo, as pessoas realmente foram viralizadas pelo emocional, mas também tem a ver com a capacidade respiratória, tá? A respiração aqui no ocidente é uma respiração militar, né, da educação física, lembra disso? Ó, peito para fora, barriga para dentro. Essa respiração, barriga tanquinho. Né? Nada contra as pessoas malhadas aí, parabéns, está tudo certo. Mas a respiração milenar, a respiração indiana, onde você traz a força masculina, a força feminina, yin, yang, ida, pingala, que traz o equilíbrio emocional, espiritual, ela é outra, é uma outra respiração, é Ao contrário, ó. Eu encho o abdômen, encho o peito, retenho essa expansão e faço o caminho de volta. Essa retenção é importante, ó, a volta, 3, 2, a barriga está cheia, 1, um, retenho um pouquinho vazio e novamente, 1, um, Estou exagerando um pouquinho né, com essa coisa de levantar o queijo, mas também eu estou colocando muita quantidade de ar aqui. E a volta depois dessa retenção é 3, 2, 1. Daí um Índia, isso é chamado de puraca essa inalação, a retenção é chamada de kumbaka, e a exalação é chamada de rechaka. Tem uma filosofia muito profunda por trás disso. A inalação, Buraka, é um nascimento. É um novo, é uma renovação. A retenção é o um processamento e a é expansão, o Kumbaka. E a exalação lenta, é Retyaka, é a morte. A morte do, do velho. Aquilo que vai embora. E não é você que faz, mas é você que escolhe o que é novo, o que é velho. Pranayama significa prana, ação. Prana não é o ar. Prana é todo, toda a aura do planeta, toda vida, toda força de luz e não é oxigênio. Né? Então, prana e ama, ação. Olha que bonita essa palavra. Prana e ama com Y. Mas o ar do prana, a yama, significa não ação. Então, há um problema muito sério nas interpretações do do sânscrito, que é uma língua sagrada, é, junto com o aramaico, junto com o hebraico, são as três línguas sagradas. O aramaico é a língua que Jesus falava. O sânscrito não é a língua que se fala na Índia, o pessoal pensa assim, não. É uma língua também que ficou guardada. Falam-se 256 dialetos na Índia: Bindi, Bengali e outros, tá? Mas a aula não é de história, mas de, de, de ciências sociais. É. O trabalho é a respiração. Então, olha que bonito. Prana, e ama ação de interagir com prana. Mas a yama é não ação. Olha a profundidade que essa palavra tem. Eu primeiro interajo com a respiração, para depois eu, eu deixar essa respiração que tem vida, ela agir comigo. Então, é ação e não ação na mesma palavra. É assim que deve-se interpretar o sânscrito, quem estudou. Não simplesmente tentar traduzir o pé da letra. Tem um ensinamento em cada palavra do sânscrito, tá? Pranayama, portanto, significa eu interagir com a respiração para depois eu permitir que a grandeza dela interaja comigo. Forte, né? Na arena esquerda, tem que estar desobstruída porque ela é a narina do foco, a força do pai, tá? Lembram? Aqui em cima inverte, né? lado direito é pai, lado esquerdo é mãe. Em cima inverte, por causa dos nadis, né? que eles vêm cruzando, vêm cruzando, vêm cruzando. Eu já falei sobre isso antes, né? Então, aqui é a força do Pai, força do foco, objetividade, clareza, decisão, firmeza, atitude, materialização, prosperidade. Na narina esquerda. Na narina direita, a percepção. É na narina que se trabalha a fé, a coragem, a leveza, a flexibilidade, o jogo de cintura. É a narina da percepção, da intuição. É a narina, a força de mãe, tá? A força de mãe é poderosa. Nós precisamos estar com as duas. E o nosso corpo tem uma sabedoria. Quando você está com fome, está com raiva, essa narina está forte. Quando você está com sono, quando você está num estado de meditação, essa está mais forte. Mas o ideal é que elas tenham vitalidade. Então, esse é o objetivo desse, desse exercício que eu vou passar aqui agora. Pratiquem, funciona muito bem. É, eu conheci um grande yogi que ele falava que o segredo da humanidade, da transcendência, está bem debaixo do seu nariz. E a respiração é feita pelas narinas. boca fechada, pelo menos essa, tá? Existem outros pranayamas que eu faço de manhã, para ativar o elemento fogo, isso aqui, ó. Isso chama-se bástaca. Existe o capa limpar o crânio trazer clareza, que é isso aqui, ó, só isso. Existem muitas outras que eu vou trazer para vocês. Capa Labate, crânio limpo. É, mas hoje eu vou trazer o Cato Espadaçal. Esqueçam o nome, não é uma aula de yoga. Isso aqui é para atingir todas as pessoas. Faça de manhã. Isso é, vale tanto quanto uma caminhada, vale tanto quanto um exercício físico. Ok? Então, a postura. <coughs> Traga um papel, porque vai sair caca do nariz. Tá? Na postura, olha aqui, ó, o meu quadril levantado, o peito estufado, percebam, pronto assim, né, eu tô, ó, meus cotovelos, ó, olha as palmas, olha os dedos das mãos, olha os meus pés aqui, é ó, trabalhando na musculatura de panturrilha, quadril, certo? Agora eu solto o ar, ó, já, tá, já tá limpando, eu vou fazer devagarzinho para você ver, ó, eu vou soltar o ar, ó. Completamente vazio. Aí eu vou encher o abdômen e o peito. E levantando o pescoço lentamente, ó. Eu deixo com o peito no chão. Dobro os cotovelos. Estou lotado de ar. E solto. Perceba que o queixo sempre cai? Vai dar um pouquinho de tom Você não precisa fazer essa velocidade. Você descansa. Respira normalmente pelas narinas. Boca fechada. Sempre sai um pouquinho de coisas malícias. É muito bom fazer de manhã, mas você pode fazer. Só não faça antes de dormir, senão você não vai conseguir dormir. Porque está muita energia. Acho que funciona, né? Eu tenho 59 anos, vou fazer 60. Acho que tá bom, né? Eu faço isso há muito, muito, muito tempo. Acho que desde os meus vinte e poucos anos. Então não precisa fazer nessa velocidade que eu estou fazendo, tá? Isso é um objetivo. Você pode fazer só devagarzinho agora. Então se eu fosse você, eu faria assim. Ó. Vamos lá, Falto <risos> ó. Faltou ar Ó, como limpa. Estou completamente vazio. Desce o me alando. Exato. Repare nos cotovelos que eu levo pra frente, ó. Não é só pro lado. Pode ficar fácil, assim, tá? Quando você acostumar com o trabalho, você vai trabalho. Falou, descansa. Eu estou completamente molhado. Tamanha a força desse trabalho. Tá? Faça três sequências, pare, três sequências, pare. E vou ensinar por último uma sequência mais fácil de fazer. Olha lá, eu encho, eu esvazio aqui, ó. barriga, peito e queixo. E dou um mergulho rasante aqui, abrindo os cotovelos, ó, inalando. Travo cheio, Só. Meus ombros passam, minhas mãos aqui, ó. Se você é acostumar com as duas sequências, vai fazendo, vai testando, entra em contato comigo é, e a gente fala um pouquinho sobre essa respiração. Eu estou ensopado, ok, molhado, ó, por esse curto exercício que eu fiz. É um trabalho muito profundo, da vida, você acorda muito, muito esperto, muito atento, acabei de acordar, vale a pena fazer. Tá bom? A serviço de algo maior, Paulo Sérgio Oliveira. Vou mandar para os grupos mais conhecidos. Repito, essa respiração ajudou muita gente a passar por esse, esse período aí da, da história da pandemia. Pandemia, porque eu não acreditei que foi uma pandemia, foi uma epidemia. Mas está tudo certo? Foi muito usada, né? Mas o, o bacana é que isso ajudou muita gente. House, house, house.